turma, bom dia, tudo certo? Hoje eu tô aqui na Praia do Rosa, em Santa Catarina, uma das praias mais bonitas do Brasil E hoje eu quero mostrar para vocês a piscina natural, como é que chega E ela também é muito procurada aí, principalmente pro pessoal que fazer fotos, né, para publicar no Instagram E eu vou lá com a Thalia hoje mostrar para isso para vocês Já estive aqui na cidade várias vezes, mas hoje em especial vou fazer esse vídeo E espero aí que ajude vocês aí quando na próxima viagem para cá, beleza? Vamos aproveitar? Bom, pra chegar na praia é bem simples, só de fazer uma trilha bem rápida. A gente já se coloca os pés na areia. Uma caminhada curta. A gente vai caminhar ali até o pé do morro. O visual... É fantástico, Praia do Rosa surpreende com sua natureza exuberante, diferente de qualquer outro lugar que você possa ver. Ali é um lugar único, diferenciado. para essa piscina, tá vindo pelo costão da areia aqui, pode vir pelas pedras. Ou vai ter uma trilha aqui, passa por baixo da mata ali, é bem simples. Aí esse percurso sai pelo lado aqui, que vai chegar lá bem de boa. Algo interessante é que o nome praia do Rosa, é, ela se dá pelo fato de que um homem chamado Dorvino Manuel da Rosa, ele era pescador. E ele era proprietário de muitas terras que davam acesso ali à Praia do Rosa. E por ele ser muito hospitaleiro, ele tinha muito, muito contato com os surfistas, com, com as poucas pessoas que visitavam a, a cidade ali na década de 70. E por conta que não tinha muitas pousadas, ele acabava recebendo essas pessoas na casa dele. E por esse motivo, é, o pessoal acabou chamando ele, ah, vamos lá na Praia do Rosa, e o nome pegou e gradativamente foi se tornando popular, então hoje nós conhecemos Praia do Rosa e a, até podemos pensar que o nome é pelo fato da areia ser mais rosada, né, ser mais clarinha, mas não, é referência ao pescador Dorvino Manada Rosa. algumas pedras também do meio, ali nos cantos, acaba escorregando. Quando for entrar, com bastante cuidado para não escorregar e se machucar. Eu também já vi gente subindo nessas pedras maiores e pulando dentro da piscina. É, eu não tive essa coragem aí não, pela razão que se errar em questão de centímetros ali, 20, 50, 1 um metro, você pode já acabar machucando a perna, então não recomendo não. você pode ter certeza que a piscina vai estar tá boa é só olhar para o surfício do Rosa Norte e ver se tem pouca gente surfando que isso vai dizer que o mar não está muito bom para onda Isso significa com menos onda que a piscina aqui vai estar tá bem tranquila então você pode vir mais, é, com mais expectativas e aí que provavelmente vai ser possível você entrar e tomar um banho até fazer as fotos que você deseja Você natural trófica atrás dessa pedra. E aqui fica outro lado do costão. Onde tem aquele casal ali, ó, que Se quiser a trilha, passa pra trás aqui desse morro. E você vai realmente dar de frente com o costão. E a parte muito bonita aqui também do, do lado Norte. Só não vou ir agora lá. Porque já é meio-dia, vou levar um torrão. Eu já fui várias vezes lá, mas o a dica para vocês é só ir e é garantido. E essa parte de trás aqui também já é muito top. O atrás aqui pra fazer sul, pra ver a praia. Sem falar que é possível também Tem uma pequena trilha, né? Faz ao redor, e também você pode encontrar uma piscina natural. Vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz, lá. Olha só essa vista, gente. Fora de série. Se você gosta de conteúdos assim, praias, trilhas, cachoeiras e muito mais, se inscreve no canal, porque... Vou continuar publicando esse tipo de conteúdo por aqui para você receber em primeira mão Ativa as notificações E a gente vai se ver na próxima viagem Um abraço e até mais